Brasil, 2022. Em 2022 acontece um evento que ocorre de 4 em 4 anos Que é o motivo da felicidade de todo brasileiro E eu não estou falando da Copa do Mundo São as eleições As eleições é aquele incrível momento em que você decide Quem vai ser os responsáveis por arruinar a sua vida pelos próximos 4 anos E isso acontece através de um negócio chamado de democracia Eu sou o Sumeno E o meu objetivo hoje vai ser extrair alguma forma de humor Dessa fase tão maluca do Brasil As eleições de 2022 Sou então, angolano em pleno 2022, o ano da eleição, a era da tecnologia e você ainda não se inscreveu no canal estou aqui te proporcionando entretenimento e você não deixou nenhum like ainda, se inscreva para você não perder os próximos vídeos essas eleições provavelmente vão ser uma das mais importantes dos últimos tempos, essa temporada do anime está prometendo muito, finalmente vai chegar o momento onde os brasileiros vão se unir e vão decidir quem vai ser o próximo presidente quem será que vai ocupar o cargo mais importante do Brasil, e é claro que para decidir um cargo tão importante tem que ser alguém digno, tem que ser alguém apropriado que vai dizer as palavras que todo brasileiro precisa ouvir, principalmente na data mais importante do país, 7 de setembro dia da independência do Brasil, nesse dia com certeza vai ser dito algo essencial e relevante não cutuque, onça com a sua varacu mas é claro que não dá pra ver os memes dessa eleição sem comparar com os memes das eleições de 2018. Os memes das eleições de 2018 eram muito melhor. O Cabo Daciolo era uma fábrica de memes ambulante. O cara olhava para um arco-íris no céu e transformava aquilo em propaganda política. O Cabo Daciolo, 51! O Cabo Daciolo viu uma estátua. Os memes das eleições de 2022 estão em um nível tipo... Parabéns! Mas sem dúvida, a coisa que eu mais achei engraçado nessas eleições foi a interação dos candidatos. Ainda mais com essa luta que está sendo uma das mais aguardadas do anime. Alguém tira os véus do Twitter porque eu não estou tancando. É sério, os véio é candidato à presidência do Brasil e estão discutindo no Twitter como se fossem adolescentes. O Lula twitta, se eu ganhar eu vou ter 4 anos para fazer mais do que fiz em 8. Eu não vou perder tempo com briga. Eu vou trabalhar muito para nosso povo voltar a ser feliz. E o Bolsonaro simplesmente responde o tweet com um gif. O gif é um personagem do pica-pau ali passando a mão no dinheiro. E também responde com outro gif de uma máquina de lavar. E ela está lavando o dinheiro. A comunicação evoluiu tanto que não precisou de nenhuma palavra pra zoar com a cara do outro. Nem mesmo os políticos estão a salvo dos seus antigos tweets. O Haddad tweetou em 2020. É bundão que chama o cara que foge de debate? E recentemente isso foi retweetado pelo Bolsonaro na ocasião onde o Lula não participou do debate no SBT. Mas agora vamos pros debates, a trocação sincera de argumentos. É claro que por concorrer aos cargos mais importantes na gestão do país, com certeza os debates vai ser de altíssimo nível intelectual como nesse debate do governo do Piauí. A gente vem para um debate desse? A pergunta, por favor, candidata, pra quem a senhora vai pegar? Mas você por? quer me calar? Essa é a verdadeira política brasileira. O engraçado é que a candidata Lourdes já tem antecedentes em fazer loucuras em época de eleição. Ela divulgou a sua agenda de candidatura e é esperado que um político seja muito ocupado e requisitado. Normalmente ele não teria tempo para bate-papo com vizinhas, fazer fofoca. E eu nem vou entrar muito nesse esse incrível mundo das propagandas eleitorais com vários candidatos passando vergonha por voto. É o Tiririca deputado. Joel! Kid Bengala Deputado, Tiringa Deputado, Caneta Azul Deputado. Parece que o pré-requisito pra se candidatar nesse país é ter virado um meme. E assim o Brasil está cada vez mais próximo de um futuro distópico estilo Black Mirror. Elegendo um meme para conduzir o futuro do país sem medir as possíveis consequências disso. O Lula é o candidato que mais está sendo zoado nos debates. Que moral tu tem pra falar de meu ex-presidiário? E isso tá deixando o Lula à beira de um colapso, porque o véu está ficando maluco. Quer bater em mulher? Vai bater no outro lugar. Eu sou imbrochável, mãe. Eu gosto de uma a Simone Tebet apresentou no debate uma proposta bastante peculiar E isso com certeza aumentou a intenção de votos dela Nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano E no final do terceiro ano do ensino médio vai ganhar 5 mil reais Era disso que eu estava falando Lembrando que não estou aqui para tomar nenhum partido político. É apenas para você ver essas situações absurdas e rir, porque é o que sobrou para o brasileiro que percebeu que não importa em quem ele vai votar, ele ainda vai estar ferrado pelos próximos 4 anos. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa. Ia... Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aí um like. Obrigado por assistir e até a próxima.